ali, né, demais, ah, o, o, aquele, o Sidney, o Sidney lá, o Ney, o Ney lá que chama, ah, ele pegou muito na época, né, de todo mundo da região que ele pegou demais, demais, demais, então ele esparramou muito naquela região ali, agora eu não sei como foi parar lá para Goiânia, a Goiânia lá, porque lá no Capadócio, aquele tipo lá, foi o Parmegiano que levou para ele, né, a turma, ah, o Parmegiano que tinha aquelas cruzaminhas ali, o Tito e e umas cruzes ali, muito... Não sei onde foi, como foi parar lá pro lado da Bahia, por aqueles lados lá, não sei. É porque eu esparramei muito para Brasília, o Carlinho para Brasília é onde foi mais pro é, o Carlinho. O Carlinho é o que mais comprou, de sangue das estrelas, foi ele. Eu acho que foi ele. Ah, é o Jalinho eu esparramei um pouco também, o Jalinho, é até bastante pro Jalinho. Deixa eu pedir mas, pro, mas pro eu do, do super do cháter aqui... Vocês que tem Curió aí, com genética do Xoite, coloca aí o nome e o sobrenome do Curió que vocês têm aí, se vocês têm alguma genética que o Xoite soltou, né? Que vocês sabem que ele, que ele ele, criou com Soberano, Príncipe Negro, Olho d'Água, Agapone, é, né? E, em, é, o Melodia, né? Melodia. Danúbio. Danúbio já foi aí... Não foi muito tempo, não, viu, Zé Danubio? Pouco tempo atrás ainda. Danubio, menino. Matuto, os né, O passarinho ah, foi mais novo. Bigodinho e E esse faraó, Matuto. rapaz? Esse faraó aí eu já ouvi falar muito desse Curió. Fala um pouco desse faraó, Mas, da genética desse faraó. O faraó do Mineirinho foi criação. É, é, o Curió, um filho do soberano. Que foi era seu, chamado né? Éfus. Esse faraó foi seu, né? É, na Pratina. Na Pratina. É. Ele é. é o soberano, um filho do soberano, soberano velho, passado na platina, que deu o Hércules. Acho que foi. Não, é, o Faraó foi. É, um, um, um, o Hércules passado na platina. Aí deu o Faraó. Deu o Faraó. Eu não passei direto para ele, com o Mineirinho. Eu passei com o Jorginho, acho que foi o Jorginho que eu passei para ele. Aí o Jorginho fez um negócio com o, capa, com o, com o Mineirinho. E o Mineiro começou a criar, é onde tirou o Muralha, né, eu acho que foi na época. Eu acho que foi Muralha também. Aí eu criei o título, mas passei para o Parmegiana. Qual era as um características tú. desse curió? Ele era um curió raçador, galador, bom. Qual, qual eram as características desse faraó? Você se lembra? Ah, o faraó acho que até hoje ele tem sangue dele lá, né? Porque você vê aí, ó, na, na turma, esse bico de coisa aí, você vai ver que tem soberano por trás, né? O bico de ferro, bico de, o bico de prata, não sei o nome dele lá. É, não sei o que, floresta também. Você vê o sangue do faraó lá, que é soberano, lá no meio, Zé. Você vê lá, ainda. Então, acho que ele tá, essa, acho que essa Jordânia, não sei se tem, parece que é por trás. Parece que é, Zé. Pois é, rapaz. Também vou falando de fêmeas, né? Fala pra mim, ah. hoje, quais são as fêmeas que você tem hoje aí, que são as suas principais criadeiras aí. Fala pra nós aí o nome de algumas aí. A criadeira mesmo, criadeira mesmo, eu tô seis, é. Eu tô com a fêmea aí, eu tô com uma fêmea aí da raça das estrelas, que eu falei pra você, né? A é descendente das estrelas, tô com umas, uma, duas, três, umas quatro delas ainda aí, daí, que eu passei umas, umas aí pra turma. E tem uns tá querendo aí. Vou passar essa temporada agora, umas três, quatro para turma aí, vamos ver se eu vou conseguir criar, né? E tem essas cristal, tem essas popozinha, é, tem umas outras fêmeas aí que vocês. que eu peguei agora da raça do F1, que é do Jorginho, né? Que eu, que eu fiz o rolo lá com ele, que eu nem queria, mas acabei pegando cinco fêmeas lá, é, mas dois acho que é do gladiador, que é do, da raça do Joca, que é matuto. Tem duas, mas não consegui criar também ainda não. E tem umas que eu peguei do, do, do, do Atair, de Londrina, né? É, peguei umas, umas duas filhas do, do, da Estrela do Carlinho, da, da Estrela 83, descendente já. Mas tem corre-sangue bom, corre um corre-sangue um sangue, um corre do da Estreville, que era do Dais, E tem um Estrevil, que é bigodinho, acho que é bigodinho, não... Eu não sei falar direito não, não vou falar. É verdadeiro desse jeito. que a fêmea ela passa muito mais da genética para o filhote? É verdadeiro? Eu mesmo? acho que não, eu acho que não, eu acho que é meia-meia. Talvez um rastador é, talvez é ele, né? É um rastador mesmo, talvez é ele. Agora a porcentagem eu acho que é meia-meia, é 66. eu acho. Agora, outra coisa também, o nego fala que ovo, ovo, escuta no ovo. Eu não acredito também, não. Eu acredito que o passarinho aprende só depois dos cinco dias. Do cinco dias, quando ele começa a abrir o olho. Quando ele aí, começa sim. a desenvolver o raciocínio dele, né? É, é aí é os 40 dias perigoso, né? Que tem. É, mas com cinco dias você já pode tirar do lugar e levar em outro, que aí é o perigo. Quatro, cinco dias. Agora, no ovo, eu não acredito em nada, não. Esse negócio que fala que o ovo escuta lá dentro, não está germinando nada como o que já está escutando. <risos> ah, mas acho que não. É, Para mim é do, do, do, do quinto dia, quarto a quinto dia. E os 30 dias, 30 dia, 40 dias é onde que, que ele já vai começar a fazer os, os encartes, né? Do, ah, do, do canto mesmo, eu acho, ali. Aprendizagem. Daí. É, porque tem passarinho que com 60 dias já aprende a cantar, né, Zé? É, igual o mantenedor. Ele compra um passarinho, talvez ele dê sorte Em 60 dias o passarinho já está cantando na mão dele Então, quem fez o passarinho? Esse aí é um chamado cara. de precoces, né? Você gosta de curió precoces é. ou não? É, é bom para ganhar dinheiro, né? Rápido <risos> É bom só ganhar o dinheiro é, Mas é melhor cantar depois Porque talvez é o canto, né? Os curió segura mais tardios Os curió mais tardios tendem a ser bons, ah, né? Demais. É porque tem o, o... sobre o mantenedor, né, que nem Nego não fala quase. É é, é, é, mesmo, é, é difícil a mesma coisa com o criador, porque o mantendedor começa a errar uma notinha. O que ele que vai querer fazer? A primeira coisa é querer mudar o CD. Talvez ele muda, se perde ali, Zé. Eu já fiz muito desse tipo também, você fica trocando CD e tal, não dá. Come um té ali, come um quim pra cá, aí a pele de Samaritá começa a perder, é problema. E mais se eu tiver dois ainda disputando, né? Ô, dois quartos no mesmo Deixa eu quebrar o protocolo aqui e te perguntar como é, mas... é que você se sente sendo amado, porque você é amado por todos os criadores de Curió desse Brasil afora aí. Como é que você se sente? Ah, então, porque eu fui um cara assim, né? É, é honesto. No, no plantel de Curió, eu acho que foi. Não tive mas problema. Mas você tem com ninguém, essa noção. Nunca... Você tem essa noção que nunca você é amado, ninguém. respeitado pela grande, esmagadora, grande maioria dos criadores? Você tem essa noção? Você sabe disso? Não. É, todo mundo, quando eu faço alguma coisa, a turma me fala, tal, me, me, me respeita bem, tudo. Nunca não maltratei ninguém também, eu sempre falei com honestidade para a turma. E nunca não maltratei ninguém, não, Zé. Desses negócios de passarinho. Se eu, só se um cara me falar muito mal aí, você tem que rebater ele, né? <risos> Não, claro, claro. É. Mas é muito bacana isso, né, rapaz? Você sempre, é. durante esse período todo aí que você cria, né? Que você está aí com o teu criatório. É. Você sempre fez muitos amigos, né? Por onde você passou, por onde você trabalhou, né? É, fiz bastante. Bastante. Todos tudo os carburadores antigos... É, esses mais novos que estão tá vindo agora também, conheço os pais deles que estão criando bem hoje. O Cezinha de Londrina, um amigão meu, vem vindo muito forte, criando bem passarinho. Está crescendo muito ali no Paraná, sabe muito de genética, vai atrás e está criando com o Massai lá. Está dando resultado também já, né, Zé? É, teve sorte, acho que ele comprou o Maçaí de sócio, não sei. E está dando resultado. ouvi os passarinhos dele saindo aí e vem vindo bem. É, tem bastante turma aí que vem vindo bem com os passarinhos, né? É, o Vitor, o Vitor de Magé, os passarinhos, vem, canta precoce, na, na estrela mesmo que eu passei pra ele, mas cantou com, acho que menos de 60 dias, já saiu cantando, até seis samaritá Aí foi bom, que ele fez dinheiro rápido, né? Ele falou, vou vender o passarinho chute". Vou vender, porque eu, eu pedi seis, ele me deu cinco, tem que vender, não tem? Eu falei, lógico que tem. Claro, lógico que tem claro. que vender. É, ué, igual eu, eu segurava, não. O cara falava tanto, tá, é teu, passarinho, não tem problema não, pode meter o pau aí. Pode ir fiado, vendido, do jeito que os caras queriam, não tinha problema não. É. E comprava também dos caras, os caras me, me parcelavam, não tinha problema não. Ô, show te falando Pegava em fiado, um dia, tem cantava, muita gente te devendo ainda aí? É hora de cobrar a galera aí, tem muita gente que ainda tá te devendo aí nesses fiados aí da vida? Não. <risos> não, não, não, não, não, não, não tem não, não tem não. E se tiver dever também não tem mais problema, não. Os caras já pagaram tá tudo certinho. <risos> já pagaram tudo certo, não tem problema, não. É. Pois é. Agora pois você é. tem que cobrar. Uma... Você tem que não esquecer quando é grande, né? Quando é pequeno já esqueceu tudo, já, já acabou. Foi, né? Já grandes. foi, né? É. Às uhum. vezes fica faltando é. uma parcelinha dali, uma parcelinha da colar, mas tudo tranquilo, né? É, ué, é isso aí, desse jeito aí. Eu que comprei, tô devendo uns parcelas aí, uns passarinhos aí pra turma aí. Você ainda tá devendo muito ainda, Jante? Um... <risos> Oi? Você ainda tá devendo muito? Não, não, não, é mixaria, é <risos> mixaria. É mixariazinho, micharia. é um passarinho que eu comprei aí, mas mas tá bom. Tá, é pagando, tá mesmo. pagando fielmente aí? É. Dá, dá. É. Mas hoje eu não compro quase mais não. Algum passarinho só, alguma fêmea, muito pouco, eu tô mexendo só com os meus mesmo. Tem demais até. É muito para quem vai criar com amador. É muito. É e esse, e esse projeto aí De criar como amador Isso aí vai se concretizar Mais ou menos há quanto ah. tempo aí? Você tem ideia? Ah, o, meu, o meu, Zé? É Você falou o meu? Isso Não, o meu, o meu eu já mandei dar andamento né Porque está em ativo O Maurício falou que o meu está em ativo Então, acho que segunda-feira Parece que a moça, já, a Jéssica lá de Marília Falou que já ia mandar os papéis para mim assinar, Zé Então, eu acho que até essa tempo, essa temporada ou outra acho que já vai dar para me mexer, mas eu vou mexendo da minha mulher por enquanto. O show até para a gente entender como é que funciona, qual que é a burocracia que envolve o cara ser um criador comercial hoje no Brasil. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta para você explicar para a gente. Se eu quiser me tornar um criador comercial, qual é o caminho para quem quer se tornar um criador comercial? O que que pode? O que que precisa fazer para se tornar? Para quem quer começar sendo comercial? Ah, tem o Zé, caiu? Não, não, eu tô te vendo. Pode falar. Ah, então, porque tem que fazer os o, o, as, as gabine, né? As gabines não. A, os criador. Primeira coisa precisa ver se vai aprovar os criadores ainda. E cada vez está mais difícil para você fazer um comercial, porque ele não aprova, né, Zé? Não aprova, não vem.